Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Os conceitos que serão aqui introduzidos, ou melhor, generalizados, do caso usual de conjuntos e funções para conjuntos indexados e morfismos indexados, se tratam dos conceitos de imagem direta e imagem inversa, neste caso, de um morfismo indexado. Para retomar uma ilustração do caso homogêneo, considere duas álgebras, uma aqui em azul e a outra em vermelho, e considere, dentro de cada uma delas, uma subálgebra da álgebra original. Quando falamos em imagem direta de um subconjunto do domínio, estamos buscando um subconjunto do codomínio, que corresponda à imagem daqueles objetos que foram selecionados no domínio. Com sorte aqui, se esse subconjunto do nosso domínio induzir, através do morfismo dado, um subconjunto do codomínio que seja fechado para uma certa interpretação dos símbolos envolvidos, poderemos, neste caso, dizer que a imagem da pequena álgebra azul à esquerda é uma subálgebra da álgebra em vermelho à direita. Semelhantemente, se temos um subconjunto do codomínio de um certo morfismo indexado e buscamos pela imagem inversa desse conjunto como um subconjunto do domínio, com um pouco de sorte, talvez, se o conjunto no codomínio representa uma subálgebra da álgebra no codomínio, a sua imagem inversa também representará uma subálgebra da álgebra do domínio. Isto ocorrerá de fato porque ambas as álgebras aqui representadas em azul e em vermelho, embora aparentassem ter uma estrutura diferente, na realidade são ambas sigma álgebras, ou seja, são similares. As imagens direta e inversa tirarão proveito desta similaridade. Na presente definição, o conjunto A é representado aqui e o conjunto B, colar. O subconjunto indexado, a linha dentro do A, é aquele para o qual procuramos pela imagem direta pela função f. Como usual, a imagem de um conjunto de objetos é um conjunto de imagens. O conjunto B tem como subconjunto um certo B'. E para este subconjunto indexado B', buscamos pela imagem inversa. Esta imagem inversa, como é usual, vive dentro do conjunto A'. A imagem inversa de um conjunto de objetos do codomínio se trata de um conjunto de objetos do domínio que são levados através da função f para aqueles objetos do codomínio. Logo, gênero a gênero, coletamos a imagem direta e a imagem inversa de cada uma das camadas do conjunto indexado a linha e do conjunto indexado b'. Dois exercícios interessantes são formulados aqui. Para o primeiro deles, assuma que F seja de fato um morfismo indexado, mas ainda que este morfismo consista em um σ homomorfismo da álgebra A caligráfico na álgebra B caligráfico. Assuma ainda que a linha seja o domínio de uma subálgebra da álgebra A, e que B' seja o domínio de uma subálgebra da álgebra B. No primeiro exercício, o desafio é encontrar uma maneira de mostrar que a imagem direta indexada de A' produz um universo adequado para a definição de uma subálgebra de B. Note que aqui você vai ter que dizer exatamente quem é este universo e qual é a interpretação a ser usada nessa subálgebra. Em ambas as partes, você só pode fazer uso de A' e de F. O desafio é descobrir como que essa subálgebra é induzida e justificar isso cuidadosamente. Da mesma maneira, o segundo exercício pede para mostrarmos como que a imagem inversa indexada de B', que é o universo da subálgebra B' caligráfico', não apenas nos permite construir um subconjunto da álgebra A, mas esse subconjunto é muito especial, pois ele, de fato, constitui uma subálgebra de A. O desafio, mais uma vez, é dizer qual é o domínio dessa subálgebra e qual é a interpretação das operações nesta álgebra. Nessa construção, você só pode fazer uso de B' e de F. E o desafio consiste, portanto, em esclarecer de que maneira que esse homomorfismo F pode induzir essa subálgebra. Você deve apresentar, portanto, uma definição dessa subálgebra e uma justificativa de que ela de fato funciona como esperado.